Ah, uh, ah, uh, pra cima junto com essa mina. A meta dela é ir pra uma lipo. o por semana, cê entende? É seu trauma. Ela quer ser minha mina, ela quer ser minha boca. Hoje eu vou pra Maldivas, levo essa diva num rolete quebra, é sempre ouvindo o som. Pedindo joia, cara, eu é mais rara, mais pra esse superbi balanço. bom mas essa bunda, não Lá se no par, Lindance. Lá se essa no par, Lindance. Lá se no Sempre me chama de Ela me Abriu o boca, no fim de semana ela quebra a ah, Ela não nega que é a minha fã Aí se derrete nesse cardigan Brigando no e gordura que você conhece, só reconhece Essa bunda não pá, não pá, litens. Ah, uh. essa essa bunda não pá, não pá, litens. Ah, essa essa bunda não pá, não pá, litens. Ah, isso me agrada demais. Ah, uh. essa mina essa falta se acaba no pá, litens. Me abulando essa bunda essa é a principal, litens. Se favor não para agora que eu juro que vai, vem, so certeza.